Oi, como vai? Tudo bem? Se você tem uma dor de garganta e vai no médico, o que, que ele pede para você fazer? Abre bem a boca e fala, ah! Agora, se você tem que escolher entre uma coisa muito gostosa e outra ainda mais gostosa, é normal que você fique em dúvida, né? Hum... Parece bobo, não parece? Mas essa diferença no som do A representa uma nasalização. Ui, que palavra esquisita! Mas é simples, nasalização nada mais é do que a emissão de um som pelo nariz. Experimenta! A... Ah, hum. Sentiu a diferença? Agora, como é que a gente registra esse som quando escreve? Com esses três amigos aqui. Vamos ler juntos. Samba, campeões, tempos, temperatura, chumbo, atenção, brincadeira, inventor, enlace. Você percebeu que algumas dessas palavras têm m, outras têm n e outras ainda têm o sinal do tio? Então, vamos entender quando é que a gente usa cada uma. Olha só, M vem sempre antes das letras B e P. Então, nas sílabas em que o som nasal vier antes de B ou de P, a nasalização vai ser marcada pela letra M. Samba, campeões, temperatura, chumbo. Nas sílabas do som nasal que vierem antes de qualquer outra letra, a nasalização vai ser marcada pelo N. Olha só, atenção, brincadeira, Inventor, enlace, e ainda andorinha, enjoado, tangerina, cansaço. Bom, aí temos também o tio, né? O tio é um sinal gráfico que indica a nasalidade e deve ser acompanhado das vogais A e O. Atenção, campeões. O tio normalmente dá a dica de que aquela sílaba é a mais forte da palavra, atenção campeões. Bom, é claro que tem palavras com tio em que a outra sílaba é a mais forte, mas, nesses casos, a sílaba mais forte é sempre acentuada, órfão, benção. Agora, qual é a diferença entre estas duas palavras aqui? As duas têm som nasal, não tem? Uma tem m e a outra leva tio, mas elas são diferentes? Olha só, o tio não torna a sílaba mais forte? Torna. Tem outra sílaba nessas palavras que, ó, que tem algum acento de força? Não tem. Então, o jeito de falar as palavras muda. Na primeira, a sílaba vi é mais forte. Na segunda, a sílaba rão é a mais forte. Viram, virão. Notou a diferença? A mesma coisa acontece nessas palavras aqui. Ó. Pediram, pediram. Falaram, falarão. Subiram, subirão. Olha, e tem mais uma coisa, hein? mais uma coisa. As palavras da primeira coluna indicam o passado, uma coisa que já foi. Eles pediram suco de fruta porque fazia muito calor. As da segunda coluna indicam futuro. Eles pediram suco de fruta se estiver fazendo muito calor. Gostou? Espero que sim! Agora, minha gente, é treinar, treinar e treinar, hein? Vamos lá, bora fazer os exercícios e aprender direitinho a usar o M, o N e o Tio. Até mais!